E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Estamos aqui de novo com Clash Royale, estou ao vivo nesse momento Em live, no Facebook, tá uma zoeira, vou sortear Passe Royale aí também, e Quero gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês como tá uma doideira Bom, primeiro eu explicar pra vocês que todo mundo tá na live Participa dos vídeos aqui do canal Em algum momento participa dos vídeos Tem no chat a forma de participar no chat Compartilhando a live, mandando estrelas E se curtindo a página você já aparece aqui em cima Então, se aparecer um nome aqui em cima é que a pessoa curtiu minha página É isso, mano Ó, que nem o Vitor Fernandes aí, ó Quer aparecer? Quer fazer isso tudo? Vem pra o Facebook também também as lives Lives só no Facebook, hein? Aqui na descrição tem o um link, clica no link aí Vai pra página do Facebook, já curte lá Você vai aparecer em todos os vídeos lives Vai ser uma doideira, beleza? Bom, vamos lá então, porque hoje é dia de zoeira Hoje nós vamos abrir muito baú top Ó, pra vocês terem uma ideia Tem um baú mágico aqui em cima Tem um baú mágico aqui Tem um baú mágico aqui Aí baú lendário, baú lendário tem um aqui Tem um aqui também, ó, um aqui ó, também E tem mais dois aqui Tá uma loucura, rapaziada Quatro baú lendário Três baús mágicos, tem um baú gigante também E tá absurdo, mano Bom, vamos abrir esses baús Vamos fazer uma zoeira e vamos jogar também Aqui no canal Bruno Clash Vamos fazer uma zoeira, então Bom, vamos lá então, primeiro vamos começar abrindo os baús, né Primeiro baú, baú gigante Vamos abrir o baú gigante aqui pra ver o que vem Tentar deixar nossas cartas no nível máximo ali, top zero demais. Bom, ganhamos alguma coisa, nada de lendária. Vamos ver quantas lendárias. Ó, oh, comenta aí agora. Para pra comentar agora. Quantas lendárias você acha que eu vou ganhar neste vídeo? São quatro baús lendários e três baús mágicos. Quantas lendárias? O máximo pode ser sete. Quem sabe, né? Bora lá então abrir primeiro baú mágico agora pra vocês aqui no canal Bruno Clash: Ouro, mais espírito de gelo. Jaula de Goblin. Boa. Recrutas reais. Esqueletos. Valkyria, carrinho de canhão E aí sim, destruidores de muro Consegui uma carta que eu preciso aí, hein Destruidores de muro e a jaula, mano Muito top Ô, oh, telefone agora não, né Telefone agora não, né Pelo amor, né Agora não, né Bom, bora lá então Vamos abrir outro baú mágico aqui agora Vamos abrir este baú mágico aqui Pra ver o que vem A primeira não veio, o baú, não veio carta lendária Vamos lá então, vamos ver quem acerta Nos comentários aí, hein, mano Bom, bora lá então Vamos agora abrir o segundo Baú mágico, vamos ver se vem carta lendária Não veio, não veio carta lendária Tá tranquilo, não veio carta lendária Por enquanto não Vamos abrir as recompensas, as missões aqui Pegar as missões também pra poder encher aqui Completamos mais um baú de ouro aqui Sem nem fazer nada Já tava completo as missões Beleza, agora é um baú, mega baú do relâmpago Que tá aparecendo ali, ó Pegamos o terremoto no baúzinho grátis ali De Buenas Agora é a hora das lendárias Ah não, tem mais um baú mágico Mais um baú mágico Eu tô ficando um louco já aqui, ó. é muita recompensa Vamos lá, ouro, goblins, eletrotadores, golem de gelo Torre inferno, torre de bombas Recrutas reais, não veio lendária Veio ex-bow Bom, vamos coletar 4 mil de ouro Beleza Carta épica aqui, executor E agora sim, começamos com os, os baús lendários Tem um, dois, três, quatro baú lendário pra abrir Comenta aí quais as cartas lendárias você acha que eu vou ganhar aqui ao vivo com vocês, mano Comenta aí embaixo qual carta lendária você acha que eu vou ganhar, mano Bom, vamos abrir primeiro aqui, ó A primeira aqui da recompensa da... Do, do nível que eu cheguei, né Bora lá então coletar Vamos ver quem vai acertar a carta lendária que eu vou ganhar Partiu lendária, lendária, lendária, moleque Tronco Troncão, mano Troncão é a carta. Beleza, fechamos aqui. Agora é o seguinte: nós vamos abrir aqui, ó. O baú lendário que tá aqui na, na abertura ainda. Vamos lá, vamos abrir com o G, mano. Não quero nem saber. Vamos lá, então, abrindo aqui, já foi. Carta lendária, segunda do vídeo. Partiu! Spark, mano, mano, minha Spark tá absurda, tá? 15/20. Logo mais eu coloco ela no nível máximo, com certeza, mano. Spark e tronco, mano. Vamos lá então, mais uma carta lendária agora aqui. Nesses baús Vamos ver qual a carta que eu vou, eu vou pegar aqui, hein Partiu mais uma carta lendária Qual você acha que vai ser? É agora, já foi Eu vou poder trocar sete vezes ainda Que beleza, mano Spark! 16 20 Eu vou trocar, galera Eu vou trocar, mano Eu vou tentar pegar a domadora Vamos ver se eu pego a domadora Porque o sombrio já tem no nível máximo Cemitério é bom também Mas eu vou tentar pegar a domadora, mano Mega cavaleiro mais uma, dragão infernal Mais uma Lenhador, não Ai meu Deus, mago de gelo E agora o medo de pegar mais uma e vir uma que eu não uso hein? Vamos mais uma, partiu Arqueiro mágico, tá bom, 8 barra 10 Arqueiro mágico, pra ir pro próximo nível Seria bom, tá bom Vamos resgatar agora a próxima carta lendária Baú lendário Bora partiu, bora partiu, bora partiu Cemitério Cemitério 10 20, vamos tentar aqui pegar a domadora Ainda tô na expectativa Princesinha, tronco Fantasma real Pescador, boa, pescador Eu, eu, eu vou deixar o pescador Eu vou deixar o pescador porque é, Aí sim eu consigo uma carta Que eu tenho poucas cartas Muito bom, dá pra tentar botar No próximo nível logo mais também Bom, conseguimos resgatar o passe royale Todinho Todinha ali, ó, peguei todo o Passo Royale Tem 13 dias pra nossa próxima temporada Então vamos esperar Qual será a nova próxima temporada Qual o tema da próxima temporada É, meus amigos, tá doideira Bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui uma partida E vamos ver o que vai acontecer Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver Vamos tentar jogar uma partida com um deck aéreo Ao invés de jogar com o meu deck de golem clone que eu tô jogando Vamos tentar fazer uma partida com um deck aéreo E vamos ver o que vai rolar Partiu então, golem clone Agora vamos para lava clone Então, vamos lá Vamos lá então contra o Potter do Trintin Chili Trintin Chili Vamos lá, vamos fazer nossos combos e ver o que vai pegar aqui, rapaziada Bora lá, lava round Vamos ver o que vai acontecer aqui Já tem ali o... Será que tem zap? Não tem, tem, mas já acabou utilizando um pouquinho mais tarde. Ele usou o, o corredor. Vamos ver, vamos ver o que acontece ali, ó, daquele lado. Beleza, o bebê dragão ali, gastou um tronquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tem clone ali, então tem clone ali também, hein. Vamos lá, clonar tudo aqui, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Já o bebê dragão batendo ali bastante. Lava round ali também, vai explodir, vai explodir tudo ali. Meu amigo, sumiu o um lava-round Sumiu o um lava-round ali, mano Mas, mas, a gente conseguiu segurar Isso é o que importa Isso é o que importa Vamos botar aqui, ó Os bárbaros ali Beleza, beleza, beleza, beleza Travou ali Vou Botar o meu venenão aqui Pra poder aproveitar, né Ganhar um pouquinho de valor ali no veneno, nos bárbaros também Já ajuda, né, já ajuda também, né Vamos ver o que vem aqui por aqui, por esse lado Opa, veio pelo outro lado Veio pelo outro lado Ih, agora deu ruim Vamos ver o que a gente conseguiu fazer ali hein? Bora, bora, bora, bora Vamos ver se a gente consegue defender ali O lenhador bateu um pouquinho, mas nada de muito forte Ele vai levar aquela torre É, praticamente le levou, levou Bom, vamos lá então Que agora a gente tem que acertar o combo desse lado aqui mano Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer agora Combão, combão, tem que ficar esperto com aquele corredor E aquele mineiro Vamos esperar ali, o Elixir vezes 2 Vai ajudar a gente, hein O Elixir vezes 2 vai ajudar demais a gente, hein Bora partir, bora partiu coloquei aqui meu bebê dragão Vamos lá Botei aqui meu, meus magos Clonar tudo, vamos clonar tudo aqui pra ajudar na defesa, né Pelo menos o contra-ataque Pode ser forte ali, vamos ver Vamos ver como vai ser, tem 45 segundos, hein 45 segundos, será que ele segura? Bortamos ali o veneno Já foi o veneno ali, bastante dano ali sendo aplicado Vamos lá, tem mais o dragão Tô tá por trás uh, O dano tá sendo providencial ali, hein, mano Olha o dano que tá sendo dado naquela torre Já vamos clonar de novo, hein Clonamos, ele já usou o zap Pode ser agora um momento complicado para ele Aí vai dar GG, moleque Muito bom Levamos aí do Potter Do Dream Team Chile. Então, a primeira foi 3-2 Um pouquinho porque deu umas aceleradinhas Mas deu bom no final Bora lá então, pra mais uma partida É isso, agora Nigromax Do Clan Half Clan Vamos lá então, vamos pra cima, vamos ver qual vai ser a ideia E vamos ver o que, que vai acontecer, mano Lava Round Hum... Será que é deck de Morteiro, Xbox, alguma coisa assim? Ou é só pra rodar deck mesmo? Hum... deck rápido Deck rápido Aqui rápido Beleza, vamos ver o que tem ali Mosqueteira Vamos ver ali o que aparece Já botei meu bebê dragão aqui meu, Agora meus, meus morceguitos. Boa, separou os morcegos Isso foi muito bom Isso foi muito bom, clonar aqui Clonamos, explodiu Olha o dano que vai ser dado naquela torre Já jogou bola de fogo Vai perder aquela torre Não tem jeito, mais uma mais uma torre caindo, hein Levamos três, agora é a quarta a Torre caindo, bora lá Bora mais uma aqui, hein, vamos agora pro outro lado Sem tomar dano, hein, sem tomar dano, hein Mandar um peixe na fuça com meu visual Novo aí de torre Muito bom, bora lá então, bora lá então Não acabou o jogo ainda, tem muito Jogo pela frente, bora fazer nosso jogo Não quero saber, hein, vamos que vamos Fazer nosso jogo ali e vamos pra cima Lá vem ele do outro lado, eu devia ter esperado Pra usar as coisas Vamos ver, vamos ver se a gente consegue defender agora Hum, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mesmo que ele acabe dando muito dano O ideal era não levar a torre, né? Mas levou, aí não tem jeito Levou, levou, levou por culpa minha também, né? Um vacilo meu também Mas, vamos lá, né? Vamos lá, então Vamos clonar aqui pra ver o que vai dar, então Clonei, clonei, clonei, clonei Clonei, vamos levando aquela torre também Sem quase que perder o nosso lava round hein? Foi muito bom Vamos botar nosso lenhador ali na frente Vamos ver o que vai dar pra fazer Tem ali mais um, um mosqueteira Vai tentando dar dano em tudo ali Bateu bastante, tá usando as coisas que tá Podendo ali, vai poder segurar tudo isso aí E agora começa de novo O push dele Vamos por aqui nossos uhum. Ai, boa boa, Seguremos Bola de fogo, 47 segundos Coloquei o eb dragão ali atrás Tentar dar uma rodadinha ali de leve Vamos botar nosso veneno ali e vamos começar a dar dano naquela torre também. E tentar, de repente, buscar três coroas. Por que não? Vamos lá. Tem leadora lá pra frente. Morcego passou ali. A ideia agora é colocar os nossos bárbaros. Porque pode vir ali corredor. É o que eu falei. Vem corredor. Não tem jeito. Ele até peguei ali de lado. Não tem problema. Pegou ali bastante dano ali. Não tem problema. Vai dando dano. Vamos lá. Vamos lá. Tenta acabar aqui. E tentar ir pra três coroas pra fazer... Seis coroas, mano, show de bola Conseguimos mais uma Deu muito bom, rapaziada Muito top mesmo Então é isso, mano, não esqueça Quer aparecer nas lives, quer aparecer no vídeo Mano, link do Facebook tá aqui embaixo Live todos os dias no Facebook, mano Não perde a chance Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o seu like Manda seu salve, e é isso, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui até aqui Tamo junto, falou, um abraço Fui